Aqui é um frango bem novinho, quatro meses, né? Então aqui eu coloquei alho, eu coloquei, só não coloquei cebola, eu coloquei cloral, eu coloquei um monte de coisa. Então aqui, ó, uma coisa que eu não coloquei por enquanto foi água. Ó, tô só refogando aqui, ó, o próprio frango já, já, já vai soltar a água aqui, ó. ó. O próprio frango já vai soltar aqui a água e eu vou mexendo aqui, ó, vou cozinhar na água do frango. O frango não ficar aguado, viu? Olha só, veja bem, essa aqui é a minha opinião. Olha, eu faço frango, põe todos os temperos, alho, só não põe cebola, põe tudo que eu tenho aqui. Eu, aqui eu coloquei um copo de água e ficou um pouquinho de água do, da hora que eu lavei bonitinho. Um franguinho de 4 cinco meses, você não pode pôr água nele, não. Aqui eu coloquei um copo de água, aqui são dois frangos, coloquei um copo de água aqui, isso talvez tivesse mais um copo do quando eu lavei sobrou um pouquinho de água na carne né então é assim ó mais ou menos uma meia horinha sem na pressão aí eu vou provando aqui ó quando eu ver que tá não pode também amolecer muito tem que ficar um pouco firme para ficar uma delícia acordei 6 da manhã agora é quase 11 horas matei esses frangos Lavei um monte de vazia, fiz os frangos, passei pano na casa e agora é o meu direito, gente. Aqui, ó, frango novo não pode usar panela de pressão. Por quê? Porque a pressão, ela encharca esse frango com água. Aqui eu coloquei mais ou menos 300 ml de água só em dois frangos desse. De 300 a 400 ml. Praticamente finalizou sem água, viu? Vou puxar aqui um pouco aqui o fundo da panela. E vocês vão ver aqui ó ó não tem água só ó só um pouquinho aqui ó é que embaçou aqui o celular mas não tem água gente o frango agora ficou feio aqui o celular mas é isso aí não tomei café ainda peguei limpei esses frangos depois lavei a vazia passei pano na casa fiz esse frango sem água gente frango novo se você pôr água demais ou então pôr na pressão você estraga porque a pressão ela encharca o frango de água, a não ser que seja um galo muito velho, mas um franguinho de 4 ou 5 meses não pode ter água nem será pressão. Então agora aqui eu vou esquentar um arroz e vou degustar aqui esse franguinho. Isso aqui é meu café da manhã. O almoço pode ser que eu faça de novo. Pois é, gente. Nada oferecido é muito bom. Eu ofereci o um frango, que era muito lindo. O rapaz, ah, depois eu vou ver. Não veio ver? Então eu finalizei aqui num ensopado vocês vão ver ó, que lá não tem água aí, ó, água mínima coloquei só a água do frango mesmo que o frango, o frango contém água e uns 200ml a 300 de água a mais muito tempero